Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Diálogos do Sul. Hoje eu estou aqui para anunciar para vocês uma entrevista com Augusto Camargo, o Guto, que é da, do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. A gente conversou sobre os ataques que estão ocorrendo à imprensa, aos jornalistas, é, foi uma conversa rápida durante o Fórum pela Liberdade do Lula, que ocorreu em São Paulo, recentemente. E, nessa conversa, a gente fala sobre a questão da polêmica e, né, envolvendo a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, que é controlada pelo Fábio Vangarten. É um pouco complexo, então eu vou tentar fazer um resuminho aqui, bem rapidinho, para depois soltar a entrevista. Veja só. O, a polêmica que está por trás desse caso é que o Fabio Van Garten, ele controla uma empresa, então tem como sócio majoritário ele mesmo e como minoritário a mãe dele, ou seja, a empresa é dele. E essa empresa é responsável por fazer os convênios com outras empresas, com empresas muito grandes como a Record e a Bandeirantes. E aí. Essas, essas emissoras de televisão, por exemplo, elas tiveram o patrocínio do Estado, o patrocínio governamental que vários veículos de mídia recebem, tiveram esse valor muito acima do que tinha antes. Então isso indica que houve um certo ben, né, um beneficiamento dessas empresas. Ao mesmo tempo, a Folha de São Paulo, que tem sido muito crítica ao governo e que denunciou, inclusive, é, essa, essa questão relacionada ao, ao Van Garten é, a Folha vem sendo punida e ameaçada de ter esse, essa verba que é paga como publicidade cortada é, é bom destacar que esse dinheiro que é pago às empresas não é nada ilegal, nem irregular muito pelo contrário é uma verba que ajuda os meios de comunicação a sobreviver e também, então nós aqui na Diálogos do Sul, inclusive nós somos da linha de que essa verba tem que ser democratizada, não é uma questão de acabar com esse recurso que é pago às empresas, nada desse tipo, mas tem que ser democratizado e isso precisa ser transparente, quais são os critérios, isso precisa ser democrático e abarcando sempre o maior número possível de, de veículos, inclusive os menores, coisa que não acontece no governo Bolsonaro, ao contrário. Então esse é um escândalo grave por conta disso, é como se você fosse o dono do time de futebol, o juiz, é, e ao mesmo tempo seu filho fosse o jogador principal. Então você vai se beneficiar e vai beneficiar o seu filho, obviamente. Então é mais ou menos por aí. É, o Guto ele tem uma atuação muito importante na área de imprensa, ele foi, secret... ele foi presidente do Sindicato de Jornalistas aqui é, no estado de São Paulo. Então é uma figura que sabe bem do que está falando, está denunciando... Essa perseguição que existe aos jornalistas durante esse governo, então é um governo que chama jornalista de animal, que xinga jornalista, e jornalista é uma profissão, né, como outras várias, e os trabalhadores precisam de respeito e de poder exercer o seu trabalho com dignidade. Bom, então é isso, acompanhe agora a entrevista, tá bem curtinha, mas antes de soltar aqui o o, o vídeo, eu quero convidar vocês a assinarem o nosso Catarse. Então nós temos uma campanha muito importante, que é o que dá sustentabilidade para este veículo, para Diálogos do Sul. A campanha está no Catarse, no www.catarse.me Diálogos do Sul. Com qualquer quantia, a partir de R$10 é possível fazer uma assinatura solidária. É uma coisa que pesa pouco para vocês, mas é muito importante para nós. Então é isso, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações. Até a próxima! Luto, muita gente falou que esse escândalo da SECOM é dos mais graves dentro do governo Bolsonaro. Como é que você vê isso e como você explicaria, que é um tema um pouco complexo, para nossa audiência a, é, a importância né, e a gravidade desse escândalo? descobri qual é o escândalo mais grave eu acho que é um problema muito sério. Né? O governo Bolsonaro é pródigo em, nesses problemas, mas essa, em particular essa questão da, da, da comunicação ela tem aí dois aspectos que a gente precisa avaliar, assim, explicar para quem está nos, nos ouvindo, né? para quem está que tá vendo aqui. Bom, o primeiro é que, do ponto de vista profissional, é uma quebra da ética. Você não deve misturar, não pode misturar a questão financeira ou publicitária com a questão jornalística técnica. São mundos diferentes, a fun as funções são diferentes, elas precisam ficar em campos separados, para que não haja aí uma espécie de promiscuidade entre é, esses dois espaços da comunicação. E no outro aspecto, é o aspecto político, né, é o um escândalo, aí sim um escândalo político, por quê? Até que ponto esta negociação, essa negociada entre o governo e as empresas de comunicação é, se dá? O que isso significa? Na prática, isso é o quê? Isso é um direcionamento da cobertura? Isso é um acordo político? Isso é uma forma é, de você controlar o que está sendo veiculado? Ou é, uma, ou é um subordo para que o governo facilite algumas questões do que diz respeito aos interesses das televisões, das TVs, do mercado de comunicação? Então é realmente um grande escândalo, é realmente algo que precisa ser combatido e tem que ser afastado. É preciso que ele seja afastado, é preciso que a estrutura de comunicação do governo seja avaliada de uma forma transparente e democrática. Isso é um absurdo, porque isso depõe contra a própria estrutura da lógica da prestação de serviços da comunicação com o brasileiro. Né? E ao mesmo tempo tem uma perseguição no jornal Folha de São Paulo. É, e aí cortam a verba, fazem um monte de denúncias. Então como é que é essa questão também da, da, dessa agressão que tem a imprensa aos jornalistas? É Exatamente, a gente pode aqui agora, estamos autorizados a imaginar então que porque a Folha ou outros, e outros veículos não participam deste esquema de, de financeiro, é por isso que eles estão fora, por isso que eles sofrem uma penalidade, sofrem é, perseguição pelo governo. Não é? É, isso, lógico, é um, uma, uma hipótese aqui, não estou fazendo nenhuma acusação, porque eu não sei como, mas estamos autorizados a imaginar isso. Agora, o mais grave aí é o seguinte, é que o governo ele tem que ser impessoal quando ele presta informações ao público. Ele não pode é, oficialmente é, dizer que aceita comunicar ou aceita prestar informações para o veículo A e, e não para o veículo B. O veículo A seria é, simpático e o B não. Quer dizer, a função do, da comunicação do governo é prestar esclarecimento, é prestar informação, é tornar pública os atos do governo. Independente, Isso independe, independe de quem é o veículo que está do outro lado. Porque Na verdade, o veículo é só uma forma de transmitir a informação para o público. É o público que é penalizado. O veículo aí é só um intermediário nessa conversa. Uma última questão. Como representante do Fórum Nacional de Comunicação, como que vocês estão vendo é, os ataques que também ocorrem à imprensa alternativa contra o hegemônio? Pois é, é, você tocou numa outra questão interessante. Isso a gente pode colocar neste quadro de preferências e ódios do governo Bolsonaro, que é ridículo, mas também tem a questão física, né? A segurança dos profissionais que estão sendo agredidos estamos agora é, testemunhando novas manifestações contra o preço das passagens aqui em São Paulo e a violência policial está ocorrendo. Né? E a violência atinge profissionais e atinge o um cidadão. E o profissional está lá para trabalhar, o profissional está lá fazendo a intermediação para que a população seja informada do que está acontecendo. Saiba qual é aquela manifestação para que ela se propõe, qual é o objetivo dela. Então é, esta questão da violência da, contra os profissionais que estão fazendo a cobertura, ela tem esse outro aspecto, porque muitos dos, dos profissionais agredidos são da, da, da pequena imprensa, da imprensa de bairro, da imprensa alternativa, dos meios alternativos, é, então aí é uma grande perseguição que não é só do ponto de vista financeiro, é inclusive do ponto de vista da, da violência policial.